Eu vou falar aqui brevemente sobre Herrera e Los Santos, por quê? Vocês estão vendo na tela aí que tem vários pontinhos, vários quadradinhos vermelhos. Herrera e Los Santos, as casas aqui em geral, todas elas, para vocês terem ideia, aqui no centro de Chitré, deixa eu ver se... não, não botei. No centro de Chitré, tem uma, tem, você pode alugar uma casa boa, uma casa do nível da nossa aqui, por 250 dólares, no centro de Chitré. Aqui tem uma universidade, se não me engano, a Universidade até de Medicina também tem uma... É medicina, não lembro, mas tem uma, uma universidade boa aqui também, Chitre. E Chitre e Los Santos, em geral, mais em Los Santos que que Chitre, é praticamente uma cidade costeira, é um, uma província costeira. Cada quadradinho vermelho desse na tela, são praias. O que que não é cidade costeira aqui, Leandro? Ah, Santiago não é cidade <risos> costeira. Panamá, mas a maioria é não. de Panamá, já. Assim, se eu falar para vocês que Santiago não é uma cidade costeira, eu posso estar me equivocando, não, não estou me equivocando. É. Agora, a província, a província Veráguas, ela é o, é, a única, é o único lugar do mundo. Do mundo. A gente mora aqui no, numa província, que é como se fosse um estado aí no Brasil, é o único lugar no mundo inteiro, não tem um outro lugar que faz isso, que é banhado na parte norte por um oceano e na parte sul por outro oceano. Agora, Santiago não é uma, uma cidade costeira. Santiago, onde vivemos agora, é uma cidade bem centrada no, no país, bem no umbigo do país. Então, é, Herreira, como vocês viram aí na imagem, Herreira. Então, mostrando de novo para vocês, Herreira e Los Santos é basicamente o preço de aluguel nessas casas aí, de, de, nesses locais, é aí 250 a 400 dólares, dependendo do que você quer e a posição que você vai comprar. No centro ali, você compra, você aluga uma casa por 300 dólares tranquilamente e também é perto de praia. É praia do, do, do, do Pacífico? Sim, é do Pacífico, mas dá pra levar. Agora vamos falar um pouco de Xiriqui. Xiriqui, que é tido como o Davi, no caso aqui, que é como a segunda maior cidade de Panamá, que está na, na, está na província de Chiriqui. Uma casa aqui em Xiriqui, eu separei aqui em Las Lomas. Você, para alugar uma casa no centro de Davi, ali perto redor, assim, bem, bem, bem centralizada em Davi, é um pouco mais caro, então na nossa realidade não existe isso. Eu vi aqui, eu, eu costumo sempre olhar esses, essas ba esses bairrozinhos de, que ficam ao redor da cidade, que é ali uns 15 a 20 minutos de distância até você chegar no centro da cidade, mas que dá para vi viver bem. Tem segurança? Também tem segurança, depende da casa que você alugue, tá gradeada ou não. E aqui eu separei uma casa que diz ser em Las Lomas, que eu marquei aí, você está vendo no mapa, é nessa região que está dentro do quadrado vermelho, que está aí aproximadamente uns 10 a 15 minutos do centro de, Santiago, de, de Davi. E essa casa que eu separei aqui, ela tem 600 metros quadrados, é, tem dois quartos, não é gradeado, como vocês estão vendo. Essa janela aqui, inclusive, é uma janela fácil de abrir, porque ela não está nem fechada. Você tira o vidro e está dentro da casa. Eu já vivi numa casa em Divino Ninho, onde vocês vão ver daqui a pouco, que a, a janela era assim. então Ainda bem que tinha grade, né, que a pessoa não tinha como passar. Aqui é uma janela bem baratinha, mesmo que eles botam para poder só para vender. E essa casa aqui estão cobrando 200 dólares mensal, por isso que a casa é bem simplesinha. Assim, mas se botar grade, tá tranquilo para quem quiser morar em Davi. Davi também tem um aeroporto onde você pode pegar. Claro, não faz voos para fora, alguns voos de fora pode chegar, mas são voos bem assim específicos. Mas você pode pegar um avião ali em Davi. E para o aeroporto Tocumen e de Tocumen para qualquer parte do mundo. Então, se você quiser, por exemplo, é, morar em Boquete, você sabe aí que é só o nome da cidade aqui, não tem nada demais. mais. A cidade de Boquete é como se fosse uma cidade de, de serra. Uma Petrópolis no Rio de Janeiro, uma do, do, Campos do Jordão em São Paulo, entendeu? Uma cidade assim, bem de. de, de acho que está acima de mil metros de, de altitude, ou um pouco mais, se não me, se não me engano. E é uma cidade um pouco mais fresca. Só que vocês estão vendo aí que a, a distância aqui é mais ou menos 54 quilômetros da capital, que é aqui do... da capital de que é Davi. E a casa que eu separei aqui, que também é difícil você é, encontrar. Eu moro. É. É mora, É seu Mas bom. é no meio do mato. É linda, mas é linda e tem pedra. <risos> ah, tem uma pedra ali, Verônica? Então, aqui também. Mas é no meio do mato. Não importa. Ah, não importa. Se é bonita no meio do mato, não tem problema, né? Não. Então já sei o que eu vou fazer. Eu vou comprar uma casa bonita no meio do mato pra gente. Beleza, já, já todo mundo é tá testemunha já aqui. Ó, essa casa aqui eu até achei barato. Você é sério com vocês. É uma casa grande, eu não coloquei Sim. várias fotos delas aqui, mas é uma casa grande e está cobrando 475 dólares por mês. Por uma casa desse tamanho no local onde é, é óbvio, não é para quem quer trabalhar. Se você trabalha ganhando dólar pela internet sem se preocupar com localização, e se quiser aprender a ganhar dólar pela internet, está aqui na descrição. Se você trabalha ganhando dinheiro pela internet, você pode morar onde você quiser. E isso, você, como eu falei, você aprende clicando no primeiro link da descrição. Aí você pode morar no casa tranquilamente, no meio do mato, sem se preocupar com distância. Ah, eu quero fazer compra no mercado melhorzinho. Pega ali o um carro, pega uma moto, ou pega um ônibus, pega um táxi. Esse táxi vai ficar caro, né? Sim. Porque é, pra lá eu acho que vai custar uns 15 a 20 dólares. Então, não aconselho ficar aqui, são 40 dólares para ir e voltar. Pega um ônibuszinho ou compra um carro, que não é caro aqui. Carro aqui não é caro. E aí você pode morar numa belezinha uhum. dessa, num ambiente de serra, que lá deve estar tá uns 18 graus, mais ou menos, de temperatura, que para Panamá é frio pra caramba, 18 graus. Para nós brasileiros não é tanto. E por falar em pega um carro aí, e se você não sabe o preço de carro aqui em Panamá, tem um vídeo aí que eu estava fazendo sobre a Toyota. Confere aí e diz o que, que você acha. É. Se a tá barato, só da Toyota. Depois pode vir mais marcas. Depois a gente pode botar mais algumas alguns carros aí. Sim. Mas vídeo da, da Toyota, você pode ver ali o preço mais ou menos como que é. Um carro Toyota. Toyota, Toyota, Toyota, Toyota, Toyota né? Gente. Toyota, Toyota. Bom, tem essa casa aí em Boquete, que é uma casa que eu achei linda. Eu até falei, caramba, o preço bem, bem bom. Dois quartos, dois banheiros, duas vagas de estacionamento, cercada no meio da floresta. Quem quer uma vida de interior vivendo na serra, não tem casa melhor. Pelo que eu procurei hoje aqui, fica até tentado, né? Nessa próxima tela aí, você está na nossa região, que é Santiago de Veráguas. E aí vocês estão vendo vários pontos, vários quadradinhos vermelhos e vários quadradinhos azuis. Por que, que eu separei em quadradinhos vermelhos e azuis? Porque estamos em Panamá e é a cor do Panamá. Não, é só para destacar mesmo. É preço. Esses quadradinhos vermelhos são locais em que vocês podem alugar casas de 200, do, casa de dois quartos, uma casa boa, por exemplo, igual a nossa, que também está dentro de quadradinhos vermelhos, que você pode alugar entre 200 e 300 dólares por mês. Uma casa com dois quartos no interior, só que vocês estão vendo que é um pouco distante do centro. Mas não muito distante. Eu pego minha moto aqui, como vou fazer daqui a pouquinho, em 10 minutos eu no centro. Porque eu pego aqui a Interamericana, vou embora, é uma estrada de... de de duas de quatro faixas né duas para e duas para voltar bem ampla reta e você chega no destino tranquilamente ok então aqui nós temos por exemplo bem aqui embaixo tem escrito São Miguel que eu marquei que é ali próximo a Atalaya, tá é onde moramos nossa primeira casa ok é um local que chove muito e tem muito raio esse pontinho Sim, aqui é complicado o negócio, né? Que também tem vídeo aí, gente. Sim. Em atalaias, gente, que loucura. E eram um vídeos em tem. 3D. Tem Sim. até um vídeo que o raio estourou atrás de mim na hora. uma barulheira danada. Vocês podem procurar que vocês vão encontrar. Vídeo em 3D ou 360? 360, desculpa. 360. <risos> vídeo 3D. É. Aí tem Santo Antônio, tem um pouco mais pra esquerda. Tem um pouquinho mais pra cima, que Gar... é o Garou, sei lá. Santo Antônio ou San Antônio? São Antônio. É, Santo Antônio é costume, né? Ou seja, esses quadradinhos vermelhos que estão aqui são casas de mais ou menos 250 de 200 a 300 dólares por mês. Nessa parte em azul, que inclusive aqui era o Vito, vocês podem procurar aí, que é uma, uma região onde a gente morava, a casa está ali em torno de 300 a 500 dólares. Por quê? Porque está praticamente dentro da cidade, ok? São casas boas, casas grandes, proteção o tempo inteiro, não tem, aqui não tem perigo interior, mas... Nessa região, um pouco mais para dentro, você consegue alugar casas de praticamente igual as outras casas que a gente apresentou, mas de 300 a 500 dólares, dependendo de quanto mais interno, quanto mais por centro, o centro, a casa for. Beleza, pessoal? Então é isso. Esse é o resumo que a gente tinha que fazer vocês agora. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, deixar um like se você gostou desse conteúdo. E lembrando mais uma vez, quer aprender a ganhar em dólar e morar? Lá em Boquete, morar onde você quiser, morar na praia, morar na serra, ganhando pela internet, aqui embaixo na descrição tem um link para você aprender. Ok, pessoal? E hoje ele foi o apresentador. Hoje eu fui o apresentador, ela ficou só aqui sim, de, de sim. suporte técnico. Sim. E mais uma vez também, lembrando, se tiver mais alguma dúvida, deixe nos comentários, que depois ou faremos um vídeo separado sobre esse se um assunto, for um assunto extenso, ou faremos ali um compilado respondendo os inscritos. Um abraço! Fique todo com Deus e até o próximo vídeo.